Olá pessoal da internet Nós estamos aqui hoje para gravar esse vídeo Porque hoje em dia Há um mega negócio Na internet Pessoas comprando, vendendo Trocando, procurando coisas Então nós criamos um blog De alta ajuda Com o um nome Ajudoachar.com Nós fazemos atendimento online. Então, se você comprou algo que deu errado, ou se você está procurando alguma coisa na internet e não está achando, então você entra em contato conosco através do nosso blog, ajudachá.com e nós vamos entrar em contato e vamos entrar em ação no seu problema. Ok? ajudachá.com